Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Sabe os passo a passo de como fazer um emagrecimento certo. Independente se tu vai utilizar método de dieta que é mais famosa de todas, ou exercícios físicos, que se for feito de forma errada tu não vai conseguir emagrecer, por isso que tem que contratar um profissional decente para você fazer exercícios físicos e emagrecer de forma correta do que fazer exercícios físicos por conta própria e não emagrecer. Achando que está fazendo de forma certa, mas na verdade está fazendo de forma errada. O que, digamos que o ser humano às vezes erra, é natural. Todo mundo tem direito de errar, desde que não seja uma coisa que coloque em risco a vida da pessoa e blá blá blá blá blá que todo mundo tem que ser o que é certo o que é errado